E aí meu povo, tranquilo? Questão número 14 das 39 da ESA, né? A prova da ESA de 82. Fica aí que a gente vai iniciar mais uma resolução. Vamos lá, pessoal. A questão diz o seguinte, a questãozinha tranquila de radiciação. E ela diz, né? Ela pergunta, o resultado de ó, raiz cúbica, vou escrever aqui, raiz cúbica de menos 8 sobre 27. Bom, muita gente, é, até que a, as alternativas aqui não complicaram, né? Eu poderia colocar como alternativa aqui, não tem solução. É vazia essa solução, não tem resposta. Mas a gente tem que lembrar né, que quando o índice aqui é ímpar, eu posso ter um radicando negativo, pessoal, não tem problema nenhum, tá? E existe uma propriedade da radiciação aqui também. A gente sabe que quando o menos está aqui na fração, isso é muito bacana a gente enxergar, menos 8 por 27, isso aqui, pessoal, também pode ser escrito dessa forma. Ó, menos 8 dividido por 27. Por quê? Isso aqui é uma divisão, a fração é divisão. Então, quando eu coloco o menos aqui na frente da fração, esse menos representa todo o número. É, o número é negativo. Aqui, não. Eu tenho menos 8 dividido por 27. É a mesma coisa, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu poderia reescrever, através de uma propriedade da radiciação, essa expressão da seguinte maneira. Eu tenho aqui a raiz cúbica de menos 8 dividido pela raiz cúbica de 27. Posso fazer isso aqui tranquilamente. Então, eu tenho aqui que menos 8, quem é o um número que multiplicado por ele mesmo? 3 vezes vai dar menos 8. A gente sabe que menos 2 seria a nossa resposta, porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos -2, 2, 3 vezes, é igual a menos 8. Ó, porque menos com menos é mais, mais com menos é menos. A gente faz o jogo de sinal primeiro depois a gente multiplica. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, daria aqui.. Menos 2, o resultado. E aqui, pessoal, ficaria o 3, né? Quem é o número multiplicado por ele mesmo? 3 vezes vai dar 27. O próprio 3. Isso aqui a gente sabe que é a mesma coisa que menos 2 terços. Olha só, agora o sinal é da fração. Tranquilo? É bom a gente enxergar dessa forma também. Então, vamos ver aqui o resultado. O resultado aí seria a letra A, como a gente está vendo é, na nossa solução. Beleza pessoal? Então, uma questãozinha aí bacana, que abordou é, propriedade da radiciação, a própria radiciação, e que a gente não pode deixar de lado, a gente tem que praticar, relembrar para não esquecer dos mínimos detalhes. Beleza? Se você quer ter acesso a todas as provas da ESA até a última, ou seja, de 82 até a última prova da ESA, eu vou deixar aí na. na é, você melhor, nem vou deixar na descrição, porque na descrição está a prova de 82. Embaixo do vídeo aí você tem, ó, seja membro, você vai ser membro do canal, vai pagar uma taxa de 6.99. Basta mandar um e-mail para mim, eu tenho deixei lá todo o passo a passo para você ter acesso a esse banco de questões aí que eu acho bem bacana, né, para quem tá estudando para prova da ESA. Beleza? Então, até a próxima. Valeu, pessoal.